A gente eu te avisei pra não ficar me irritando Eu não sou tão e a paciência está zerando Pode mentir que nada estou perdendo Meu ritmo vem, quem quiser Hater, eu te avisei pra não ficar me irritando eu não sou santo e a paciente está zerando Pode mentir que nada estou perdendo Meu ritmo vem quem quiser reter. Se não gosta de mim Se você não gosta de mim Se não gosta de mim Quem mandou me provocar problema é seu O jogo é seu Problema é teu Já se tem Eu te avisei pra não ficar me irritando Eu não sou só via paciente estadeirando Pode mentir que nada estou perdendo Meu ritmo vem quem quiser Hater Se você não gosta de mim Se não gosta de mim se você não gosta de mim? Quem mandou você me provocar? Problema é seu. O jogo é seu. Problema é seu. Já se entra, Meu ritmo te enlouqueceu, problema, problema seu, meu singo te enlouqueceu, problema, problema seu, meu ritmo te enlouqueceu, problema, problema seu, meu cinco te enlouqueceu, problema, problema seu. Se você não gosta de mim, se não gosta de mim, se você não gosta de mim, quem mandou você me provocar? Problema é seu. 9 6 3 3 3 3 3 3 3 3